Fala aí pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Esse vídeo aqui é aquele vídeozinho muito interessante, que eu acredito que vai, é, vai ser um adianto para muita gente. Antes de eu iniciar o vídeo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem conta em banco? Você paga tarifa bancária ou tarifas bancárias? Pois é. Pessoal, eu tô falando aqui, eu quero falar aqui de bancos digitais. Nós temos vários, né? A gente que é YouTube, tem as. Normalmente a gente abre conta no banco rendimentos, porque o Google ele paga, né? É americano e ele paga em dólar e ele precisa de um, ban, de um banco que faça esse, essa, essa transferência, né? Dos Estados Unidos aqui pro Brasil, tá certo? Você pode ser feito através do seu banco comum, um Bradesco na vida, uma Caixa Econômica, um Banco do Brasil, né? Qualquer banco. Mas a tarifa é altíssima, nem vale a pena. Então é daí o motivo da gente abrir no banco rendimentos, né? Mas tem o original que também é digital. O rendimento é o que menos cobra, né? Eu acredito que quem é um youtuber sabe disso. Esse vídeo aqui é para falar de um de um banco, né? Que está surgindo aí que ele, na verdade ele não é muito não é novo, né? Que é o Nubank, tá? O Nubank todo mundo conhece ele através do cartão Nubank. Aquele roxinho, que todo mundo quer ter ele, né? Inclusive, se você quiser Receber um convite para ter um cartão Nubank é, Deixa seu e-mail aí comigo Entre em contato comigo através do e-mail Telefone, Whatsapp E eu mando para você um convite Para você tentar fazer um cartão Que é muito difícil, né? Mas eu quero explicar para vocês aqui, pessoal, o seguinte Uma vez você abrir uma conta Num banco digital desse E eu vou falar do Nubank Para a gente entender melhor é, Você não paga tarifa nenhuma Tá? Você pode ter um, um, uma conta, se você não usa o talão de cheque, você pode ter uma conta no, na Caixa Econômica Federal. É só corrigindo que é conta poupança, tá certo? Você não paga tarifa nenhuma. Abrir uma conta no Nubank é muito simples, tá? Você recebe o link, entra no site deles, né, que é um banco digital, como eu falei. Vocês vão, eles vão te pedir o seu o seu nome, o seu CPF e o seu e-mail. São os primeiros passos. A partir do seu CPF, se ele for limpo, automaticamente eles vão gerar um código e vão enviar para você. Tá? Com esse código, vocês vão ter acesso à página onde você vai fazer um cadastro. É um cadastro muito simples, mas muito simples mesmo. Não te, não te pede emprego, onde você trabalha, declaração de renda, nada disso. Porém, né, é, eu, eu, eu, eu até já deixo aqui a dica que quando você for dar o valor que você recebe, se você é um empreendedor, se você trabalha em algum empresa, e você deu o valor dentro do que você realmente ganha, tá? Porque lá na frente, se der algum problema e você não conseguir pagar faturas, e o um caso vinha assim, vinha ser, ter uma cobrança judicial, o banco, quando você informa ele que diz que ganha X, né, aquilo, ah, eu ganho 5 mil, 10 mil reais, ele tem, aquilo ali é uma arma que ele usa contra você, para você dizer assim, ah, eu tô, tô sem dinheiro e tal, entendeu? Então você tem que ser realista, porque aí, em cima dessa realidade, que o banco vai inicialmente te dar um limite no cartão, tá certo? E pra tudo, né? A mentira, a gente sabe que a mentira tem perna curta e não é, não é benefício pra ninguém, tá bom? E se dura, dura muito pouco tempo. É, o, banco, o banco o Nubank é todo o dinheiro. Nós vamos falar aqui em duas coisas, tá? Uma é o cartão Nubank, a outra é a conta Nubank, tá? Pra você ter um cartão, automaticamente você tem que fazer esse cadastro que eu tô falando. Automaticamente se abre uma conta, mas você não precisa necessariamente fazer depósito, tá certo? Agora uma coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, todo o depósito que você faz no Nubank, ele é automaticamente aplicado. Se você faz o depósito e não especifica onde você quer que faça, de que forma que seja feita a aplicação, ele é automaticamente aplicado em títulos públicos, né? no Tesouro Nacional, que tem uma garantia. Tem gente que fala assim, ah, mas é, é, banco, é banco digital, banco online, será que tem garantia? Tem gente. Tem garantia, tá? Pode ficar tranquilo. É... E a outra forma que você tem de fazer rendimento é no tal do RDB. O RDB você tem que especificar que você quer que faça a sua aplicação do dinheiro que você está depositando no RDB. Aí você deve se perguntar assim, caramba, mas como é que eu faço depósito num banco que não tem não tem, não tem, tem loja física? É simples, no próprio site, né? quando você abre uma conta no Nubank, que é através do celular, você tem que baixar o aplicativo. Mas tanto no aplicativo, do celular ou no, no PC, você tem acesso né, à página do, do banco Nubank. E uma vez você acessando através do PC, você tem como você gerar um boleto. Você, e Através desse boleto você faz o depósito, ou seja, você faz um pagamento e esse pagamento vai direto para a sua conta. Tá? A outra forma é você transferir de uma poupança ou de uma conta que você tem de algum banco para ele, através de DOC ou de TED, tá certo? E falando de, to, de DOC de TAG, lembrando que o Nubank não tem tarifa nenhuma para esse tipo de transação, tá? Nenhuma mesmo. Você não paga pelo cartão, não paga pelo, pela conta, não paga por nada. Só que não tem talão de cheque, tá? Por isso que eu falei. Se você tem conta no banco, mas não usa talão de cheque, o Nubank não dá talão de cheque, ele só dá o cartão de crédito. Então, essa, essa, essa forma de aplicação de RDB, né, como eu estava falando, você tendo o dinheiro na conta é, e você querendo fazer através do RDB ele também ele tem um seguro, né, que é o tal do RGC, esse RGC é tipo de um, um fundo de garantia que todas as instituições financeiras pagam para quem faz a aplicação, é, pagam para que se o banco vier a quebrar aquele depósito, ele está garantido, né? E você fala assim, mas se o banco quebrar e o governo quiser tomar esse dinheiro Que está lá depositado dos contribuintes Não pode Esse dinheiro que está guardado lá no RDB Essa garantia que paga através do, do RGC ele, ele tem garantia total contra qualquer tipo de, de quebra de banco Tudo que você possa imaginar tá ele é garantido para o contribuinte Tarifas Eu falei que não tem tarifa Com exceção de uma, que é o saque é, o Nubank ele trabalha de duas formas, ele tem a conta que você abre automático, mas não precisa necessariamente depositar nada e o cartão de crédito. Quando você tem um cartão de crédito, ele é um cartão de crédito comum, tá? De crédito e de débito, tá certo? Se você quiser depositar, depositar dinheiro no Nubank para de, de vez em quando sacar com o próprio, seu próprio cartão, né? Pode! Lembrando que todas as duas aplicações que eu falei, quando você deposita dinheiro no Nubank, Todas as duas aplicações são liquidez diária, ou seja, você pode depositar hoje e sacar amanhã. Tá? Você vai acabar perdendo porque existe imposto, né? Então o imposto não é uma tarifa do banco. O imposto é, é todos os bancos. Quando você faz o depósito, para esse tipo de, de finalidade, de, de, de rendimentos, ele tem um imposto de renda que tem que ser é, é descontado na fonte. Tá? É, então depositar hoje e sacar amanhã não seria interessante, mas é liquidez diária. Isso aí é bom você lembrar. Ah, não vou perder? Perdeu do, porque o, o, o débito né, do imposto de renda é descontado em cima do, do, do que você ganha. Você depositou 100 reais, de hoje para amanhã deu 50 centavos, você vai pagar lá os 20% que seja, em cima dos 50 centavos, não é do seu dinheiro que você depositou, tá bom? Então, deixar claro isso aqui, tá? Então, assim, a tarifa, a única tarifa que tem é quando você saca, seja através de cartão de crédito, né porque todo cartão de crédito tem um limite, e dentro desse limite você tem um limite para poder fazer um saque. Se o seu limite é mil reais, normalmente o banco te dá duzentos, trezentos reais, é trinta por cento mais ou menos, para você fazer saque, né? Você saca, os juros são altos, né? Os juros são altos para saque de, de cartão de crédito, né? Você não tem dinheiro lá, você está tirando, você está pegando emprestado com o banco. É, aí sim, se você for sacar, no, no banco, tanto em termos de cartão de crédito ou de débito, ah, eu tenho conta, eu tenho dinheiro no Nubank e quero sacar, aí você paga você vai utilizar, porque você vai utilizar o banco 24 horas, que ele não tem banco físico, então você saca então esse tipo de saque você paga 6,50 ah, então José, e não é vantagem, realmente, se você for ficar depositando para sacar como um banco comum, ele não é vantagem porém, você pode ter essa conta no Nubank, né, já que ele tem vantagem em termos de aplicação isso se for usar a conta, tá gente? O que não tem nada a ver com o cartão de crédito. É, você pode ter um cartão de crédito no Nubank normal, sem depositar dinheiro nenhum, não tem problema nenhum. Não vai sacar, não vai fazer nada, não tem problema nenhum, você não vai pagar nada por isso. Mas você pode ter uma conta do Nubank, operar, né, normal. Quando você for fazer um saque, o que, que você faz? Com exceção do cartão de crédito, que não tem como você fazer uma transferência. Mas vamos dizer que você tem um dinheiro na conta do Nubank. Ah, eu tenho mil reais, eu queria sacar 200 Você pode fazer o seguinte, você faz um TED ou um DOC para uma outra conta que você tenha, é aí que eu sugiro que você tenha, além do Nubank, né, você que nunca teve conta, ou que você tem uma conta no banco, está pagando tarifas altíssimas, quer cancelar, você abre uma conta, poupança, principalmente na Caixa Econômica, que é um banco do governo, né, lá não paga tarifa nenhuma, então você abre sem burocracia, e na hora de sacar o seu dinheiro do Nubank, você faz um TED ou um DOC o seu banco e vai lá no caixa eletrônico comum e saca, porque normalmente quem tem uma conta poupança tem um limite de saque, né? Duas por me, dois por mês, três por mês. Então você vai lá e saca. Não vai pagar tarifa nenhuma, porque o TED e o DOC, como eu já havia falado antes, você não paga tarifa nenhuma, tá? Bom, então é isso, pessoal. É um é uma conta muito interessante, tá? É um negócio muito interessante. Eu estou dando aqui algumas dicas de como você Pode fazer para ter uma conta no Nubank, fazer saque, movimentar seu dinheiro lá no Nubank e fazer o saque sem pagar nada. Ou simplesmente abrir a conta no Nubank para adquirir o seu cartão. Lembrando que quando se eu mandar o link para você, o convite para você e você preencher a ficha, não significa que você vai ser aprovado. tá? Não vai ser aprovado. Agora, se você tem o nome, seu nome já está sujo, já é um meio caminho atrasado, né? então é, nem aconselho você a fazer mas você se arrisca lá, né? porque quem vai é, dar o seu crédito, quem vai aprovar a sua ficha são eles, não, não sou eu né? e já, a gente, já ouve relatos aí de pessoas que têm a ficha limpa com histórico é, com score alto e não conseguiu o cartão no Nubank, né? então a gente não sabe qual é o método que eles usam tá certo? Só para terminar é, o, o, o, o, o Nubank ele, normalmente quando ele aprova a ficha da pessoa ele dá um limite baixo tá? o limite é baseado no que você diz para ele que ganha mas o limite costuma ser baixo e a forma que tem para você aumentar esse limite é você utilizar sempre esse limite ao máximo e pagar direitinho então quando você utiliza o limite ao máximo que você puder 90, 95, 100% do limite em pouco tempo eles vão aumentar o seu limite essa é a única forma que eu conheço que tem para o Unibank é, aumentar o seu limite. Fora isso, não adianta você comprar parcelado e pagar em dia, pagar antecipado, não adianta, tá? É, não adianta ficar pedindo é, para aumentar, é, mesmo que o seu salário aumentou, você saiu do emprego foi para outro, ganha mais, é meio complicado você pedir. Não vou dizer para você que é, não vai conseguir, mas por experiência que a gente tem de pessoas que fazem relatos, né? É, de vídeos, de relatos de pessoas que têm cartão no que há muito tempo, a gente pode vir aqui e dizer para você e é meio que complicado você conseguir um aumento no Nubank sem ser dessa forma, tá certo? Um aumento de limite do cartão de crédito no Nubank, tá bom? Então é isso, pessoal. A dica que eu queria deixar para vocês é essa, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu acredito que eu vou estar ajudando muita gente. Fuja de tarifa bancária, fuja dos bancos. Eu acredito que daqui mais uns tempos, os bancos para abrir conta de pessoa física principalmente, vai dar um fim de semana para um casal, uma casa de praia em algum canto, em um hotel fazenda desse da vida aí. Para você ver como é que vai ser difícil ter uma conta nesses bancos tradicional da vida, nesses Itaú da vida, Bradesco da vida. Por quê? Porque esses bancos digitais que chegaram, tipo esse original, o Rendimento e tantos outros que tem, eles chegaram para ficar. É a inovação do mundo. Agora, tem um detalhe. Pessoas que, ah, mas eu não mexo com o celular, que eu tenho medo. Ah, eu não mexo com o computador... Que eu tenho medo. Aí fica difícil. Você tem que se entrelaçar com o futuro, ou então você vai ficar para trás. Existe um detalhe aí negativo no cartão Nubank, né? Antes que as, alguém deixe no comentário, que é o seguinte, o cartão Nubank é aquele cartão, os cartão, cartões modernos Nubank, ele tem aquele problema de que você está com ele em mãos para pagamento até 50 reais, você não precisa. É, é fazer, é, é digitar a sua senha, ele faz o, o, o débito automaticamente através da máquina, né? e isso significa que se você tiver com ele na mão, ou guardado numa bolsa, assim, numa carteira, e alguém passar a máquina e tiver acesso, contato com ele, de, de proximidade, de proximidade, ele pode fazer o desconto de 50 reais na sua conta. Então, eu já adiante monte aconselho, se você não utiliza o cartão, assim, é, a, a, a, a, a, sempre, né? Que você deixe guardado e saia só com ele quando for utilizado. Eu não sei se existe já um método de você travar ele Existe o um método de você bloquear o cartão Mas para não ficar bloqueando, desbloqueando, bloqueando, desbloqueando Desbloqueando, que é um negócio meio chato é, Eu não sei se existe um outro método Mas eu acredito, né? Que tem muita gente reclamando desse sistema aí E eu acredito que logo, logo os bancos vão encontrar uma forma, né, isso aí tudo é digital e tal, é sistema eletrônico, isso é questão de tempo, eles vão modernizar e vão ter uma forma de bloquear para que isso não aconteça, tá bom, pessoal? Mandei o um recado? Se você não é inscrito e gostar do canal, inscreva-se e ative o sininho para receber o aviso de novos vídeos. Não esqueça do seu like, estando em dúvida, deixa aqui nos comentários. Um abraço, até a próxima.